como é que ela vê o mundo e como é que ela percepciona o mundo e que formas é que ela consegue alcançar conhecimento que quando eu era miúdo só estava num sítio, que era nos livros.